Tá tudo certo aí? <risos> então, estamos aí, né? Você é, vendeu o carro aí já ou não? Eu tô aqui, né? Tá com o carro parado ali. Não tem um saco pra ficar esquentando esse carro também. Não tem nem pra onde ir. É né? mó saco. Tudo que você faz você gasta, né? Meu, é foda. Eu tô nessa situação que eu te falei aí, né? Meu, é, eu vou ver se eu descolo um outro lugar aí pra morar. Vamos ver, né? Aí, você tem que passar aí uma hora aí, Você desapareceu também, e a é sua mulher aí, tudo certo aí? Tá na feira lá ainda? Como é que tá a feira? Tá levando muita berinjela? <risos> tá segurando muito na cenoura? É foda, né? Eu tava em feira, é foda. Esse trabalho que eu faço também é foda. É, vamos aguardando, né? Só então, cara. Até mais aí. <risos>